Oi oi pessoal, tudo certinho? Eu sou a Vitória Oliveira, faço parte do time de matemática aqui do Descomplica e esse episódio do Quer Que Desenhe vai falar sobre progressão aritmética. Isso aí, a famosa PA. E olha que irado, deixamos o mapa mental completo desse vídeo para download aqui no link da descrição. Bora lá? Bem, vamos começar entendendo o que é uma progressão aritmética. Pela definição, ela é uma sequência numérica onde cada termo a partir do segundo é dado pelo termo anterior somado a uma constante que chamamos de razão. Essa razão é representada pela letra R. A posição dos termos é dada pela letra A com o número da posição ocupada. Então, o A1 é o primeiro termo, o A2 é o segundo termo e assim por diante. Ah, também é importante saber que essa sequência pode ser finita ou infinita, hein? Vamos ver um exemplo para entender melhor. Observe essa sequência aqui. 2, 4, 6, 8 e 10. Podemos notar que a cada termo somamos duas unidades. Então a razão dessa PA é 2. Uma forma rápida de descobrir a razão é fazendo um termo menos o um antecessor dele. Podemos notar também que essa progressão aritmética é finita, pois ela termina no 10. Se ela fosse infinita, poderíamos dizer que ela é dada pelos números pares maiores que zero. Olha que legal! Vamos agora ver as classificações de uma progressão aritmética. Ela pode ser crescente, constante ou decrescente. Tá, Vick? mas como eu sei qual tipo é? Eu te digo, basta você olhar para a razão. Se a razão for positiva, a PA é crescente. Por exemplo, olha essa sequência. 5, 10, 15, 20, por aí vai. Nesse caso, a razão é 5, porque é o valor que aumenta a cada termo. Como 5 é positivo, então a PA é crescente. Agora, se a razão for zero, então a PA é constante. Como assim razão zero? Olha essa sequência. 8, 8, 8, 8. Todos os termos são iguais. Isso significa que a razão é zero e por isso essa sequência é constante. E por último, mas não menos importante, quando a razão for negativa, então a PA vai ser decrescente. Temos aqui o exemplo de 70, 60, 50, 40 e por aí vai. Observe que a cada termo somamos menos 10. Viu como a razão é negativa? Sempre que isso acontecer, a PA será decrescente. Uma das fórmulas mais usadas quando o tema é progressão aritmética é a fórmula do termo geral. Isso porque ela nos ajuda a encontrar um termo qualquer desde que saibamos o primeiro termo, a razão da PA e a posição deste termo desejado. Mas eu não vou só dar a fórmula a vocês, eu vou mostrar como chegamos nela. Se liga! Se eu tenho uma sequência qualquer e eu quero encontrar o segundo termo tudo que eu tenho que fazer é pegar o primeiro termo e somar uma vez a razão, certo? E se eu quiser encontrar o terceiro termo? Eu pego o primeiro termo e somo duas vezes a razão. Se eu quiser encontrar o quarto termo, eu novamente pego o primeiro termo e agora eu somo três vezes a razão. Observe o que está acontecendo. A quantidade de vezes que eu somo a razão é um número menor do que o termo que eu quero encontrar sempre. Então, a fórmula do termo geral é dada por an, que é igual a A1 mais n-1 vezes r. Agora, se liga nessa observação aqui. Eu mostrei a fórmula do termo geral, mas para encontrar um termo por ela, eu preciso saber o primeiro termo, certo? Mas e se eu não souber? Calma, ainda dá para encontrar se eu tiver os vizinhos do termo que eu quero. Olha essa sequência aqui. Se eu quiser encontrar... O terceiro termo, por exemplo, e souber os vizinhos dele, ou seja, os dois termos que estão do lado dele, tudo o que eu preciso fazer é tirar a média aritmética desses dois termos. Ou seja, em uma PA, é possível encontrar um termo qualquer fazendo a média entre dois termos equidistantes a ele. E para finalizar, eu vou mostrar para vocês como calcular a soma dos n termos de uma progressão aritmética. Gente, não dá pra falar de soma da PA sem mencionar a historinha de Gauss, então vamos lá. Carl Friedrich Gauss foi um matemático, astrônomo e físico que contribuiu muito para a ciência. Mas aqui a gente vai falar de quando ele era só um menino de aproximadamente 7 anos de idade. O pequeno Gauss estava na escola quando seu professor propôs um desafio à turma. Ele pediu para que as crianças calculassem a soma dos números de 1 a 100. Obviamente que essa conta demoraria bastante se fosse feita de termo em termo, mas Gauss rapidamente respondeu 5.050. Sabe como ele fez essa conta tão rápido? Ele observou que a soma dos extremos opostos sempre dava 101. E como a sequência tem 100 termos, ela terá 100 pares opostos. Então, ele fez 50 vezes 101 e obteve o resultado de 5.050. Que menino esperto, não é mesmo? A partir daí, temos que a soma dos n termos de uma progressão aritmética é dada pela soma do primeiro termo com o último vezes a quantidade de termos dividido por 2. Deu para entender tudo sobre progressão aritmética, não é mesmo? Então, deixa nos comentários quais são os outros temas que você quer ver aqui no Quer Que Desenhe. Aproveita, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para não perder os resumos que subimos aqui.